E aí, amigos do Rio Maframix, uma excelente tarde a todos vocês. Estamos ao vivo aqui em frente à Delegacia de Rio Negro para trazer uma informação em primeira mão aqui para todos vocês. Uma nova fuga de detentos da carceragem da recém instaurado Departamento Penitenciário, o de Rio Negro, foi registrada agora no início da tarde. E as informações dão conta que 14 detentos fugiram por voltas das 14h30. Polícia Militar, Polícia Civil foram acionados para busca aqui na região dos bairros Bom Jesus e Campo do Gado, em Rio Negro, para tentar localizar esses 14 detentos. As informações preliminares são de que os é, detentos, então, é, renderam um agente, né, foi rendido para que pudesse fazer a fuga, então. Se vocês olharem aqui pelo lado, dá para se ter uma noção, ah, são muros altos como esse aqui que ficam na parte de trás aqui da delegacia, também do departamento penitenciário e através desses muros eles conseguiram ter acesso ao pátio e fugiram. A gente está eh, né, acompanhando toda a mobilização da polícia, temos a informações que um foi detido já desses 14 que fugiram, um foi detido já pulando o muro e o outro foi detido aqui na proximidades da, da, da delegacia. Uh, também houve há informações não oficiais ainda de que alguns desses detentos estariam tentando furtar carros da região aqui da proximidade para tentar fogo. Então, você morador de Mafra, Rio Negro, que esteja passando aqui pela região, muito cuidado, muita atenção, que temos aí 14, é, agora 12 criminosos aí à solta e a qualquer momento pode ser é, surpreendido aí um popular. Mais informações você deve ligar imediatamente para 190 da Polícia Militar para passar alguma situação suspeita, alguma atitude aí que você julgue necessário acionar a Polícia Militar, que está todo mundo é, mobilizado para tentar localizar esses fugitivos. A gente aguarda, aguarda aqui em plantão observando todas as mobilizações que está acontecendo para trazer informações para você em primeira mão. Mais informações no nosso portal riumafraMix.com.br